Com que frequência você se vê fora do controle das suas emoções e das suas reações? Estar fora do controle das emoções e das reações, principalmente em relação ao comportamento, é algo que a gente pode explicar ou dar o nome como sequestro mental. Então, o termo sequestro mental ele tem sido utilizado em vários ambientes, para designar aquele momento onde, de uma forma inesperada, obviamente, você se vê frente a uma situação de comportamento reativo, que você pode cometer atos diversos, que, com, dos quais, ou os quais você não está acostumado, sequer pensava em realizar no seu cotidiano. Hoje, nesse mundo, pelas questões da pandemia, por todas as dificuldades emocionais que nós estamos vivendo elas relação a estresse, o sequestro mental ele tem, infelizmente, crescido bastante. E eu diria para vocês, certamente nós vamos falar um pouco mais para frente no próximo vídeo, que muitas doenças psiquiátricas ou muitas condições psiquiátricas elas existem na forma de sequestros mentais. Porque todos nós temos uma sequência, para se dizer, quando nós despertamos, acordamos de manhã, um planejamento para o nosso dia, um pensamento sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades, sobre as dificuldades, sobre as realizações, enfim. Mas é, da qualidade do funcionamento do nosso cérebro e do nosso organismo como um todo, nós nos mantemos bem, estáveis, equilibrados, no estado que a medicina designa como homeostase, eu diria, mental, que, para que a gente possa digamos, igual numa carruagem, estarmos na, com a mão nas rédeas. E os cavalos, esse, esse, essa analogia é muito utilizada muitas vezes em muitos lugares, são as nossas emoções, e a carruagem como um todo pode ser todo o nosso aspecto psíquico. Mas, infelizmente, a gente vive, né, por força principalmente do estresse, e de tantas fontes de influência do nosso cotidiano e das, das questões que nós estamos lidando, Sim que por razões principalmente de saúde, o nosso cérebro pode se utilizar de todos os recursos que ele pode dar conta, mas muitas vezes pode ocorrer um transbordamento dessas condições. E aí, meus amigos, minhas amigas, nós podemos sair da nossa condição humana, eu diria desenvolvida, essencialmente, não, fundamentalmente, eu diria no bom sentido da palavra racional, para não sermos tão robóticos, para virarmos bichos. Você fala, ah, Marcos, bicho, não sei o quê. não estou falando sobre a qualidade é. que muitos animais têm, inclusive de serem muito mais, é, é, digamos assim, de, de condição de comportamento, de relacionamento muito mais adequados que muitos seres humanos. Mas pode ocorrer um apagamento da nossa consciência, porque numa situação de estresse agudo ou numa situação de gatilhos diversos, quem entra em cena é o nosso modo operacional primitivo. Uma região do nosso cérebro chamada amígdala, eu já falei isso, inclusive em cursos que eu tenho, o curso que eu tenho sobre empatia no meu canal do YouTube, é, fala um pouco sobre essa condição de frente ao medo, o medo principalmente do Covid nessa situação, nós temos a possibilidade de estarmos totalmente modificados da nossa forma de avaliar a realidade. E numa situação, obviamente, muito né, não desejada, a gente pode desenvolver, esse comportamento de sequestro mental e sair completamente do nosso eixo. Ele pode acontecer tanto mudamente quanto cronicamente, e regidos por essa condição, nós passamos a não avaliar a realidade como ela funciona, a não se pautar pelas emoções, digamos, construídas no nosso desenvolvimento, mas muito mais as emoções primitivas, o medo, a raiva, o nojo, tá? a tristeza. E com isso a gente pode sofrer e quem sabe estarmos vivendo condições de saúde. Vamos conversar mais sobre isso no nosso próximo vídeo, no próximo áudio do meu canal. Marcos Liboni, médico psiquiatra, professor de psiquiatria, sejam todos bem-vindos.